Julieta. Julieta, vamos à rua. Este inverno manda o frio passear. Visita Le Roy Merlin, conheça as nossas soluções e aproveita até 30% de desconto no folheto Grande Festa da Casa. A sua casa pode ser mais, muito mais confortável com a Le Roy Merlin.